Eria é quer é se ligar nos despropósitos pra montar sua casa nos orvalhos. Estávamos todos ansiosos, indo para o futuro, quando o mundo parou de ir. A vida embala a gente num frenesi, Tem. sem tempo de desfazer malas, emendando viagens. A voz de minha bisavó, criança perdendo a infância nos porões dos navios. A voz de minha avó, Obediente aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe, revolta em cozinhas alheias, nos caminhos empoeirados de volta para a favela. A minha voz, que rima sangue e fome. O ontem, o hoje e o agora na voz de minha filha, que sonha com ecos da vida-liberdade. O que faremos das grandes invenções Queremos ser a notícia mais séria da descoberta da antimatéria e na sua influência na vida das grandes populações. Queremos um relato mais sério do mistério da luz, luz de disco voador, do sonho do menino revelado no futuro. Queremos saber. Queremos viver confiantes no futuro.